Fala galera, mais um Diotte no Canadá começando para vocês e hoje eu vou falar sobre 5 motivos para você vir fazer seu intercâmbio depois dos 30 anos. Está interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out. A gente tem recebido muita pergunta aqui no canal, principalmente no e-mail, no Instagram, no Twitter, enfim, todas as nossas redes sociais, de galera acima dos 30 anos com dúvida a querer entender um pouco mais de como funciona essa viagem de estudos acima dos 30 se é possível se não é possível e eu vim aqui para poder desmistificar um pouco isso para vocês e explicar como que funciona o intercâmbio para você que já passou dos 30 anos, assim como eu e a Paula já estamos quase passando também, não é mesmo? Então vamos lá, o primeiro motivo é que não existe idade para você poder vivenciar novas culturas, aprender uma nova língua, conhecer um novo país, então não importa se você tem mais de 30 anos, 40 anos, 50 anos, sempre é tempo de você poder fazer o seu intercâmbio. Obviamente que existem algumas implicações com isso, né, como comprovação de vínculos com o Brasil, as suas intenções de vir para o Canadá ou de ir para outros países, né, então tudo isso implica um pouco mais, não quer dizer que seja mais difícil de você fazer intercâmbio depois dos 30, é só um pouco mais burocrático, principalmente quando você vai tentar aplicar um visto de residência, né? Acima dos 30 anos aqui no Canadá, por exemplo, você acaba perdendo um pouco de pontuação para Express Entry, mas nada que não possa ser corrigido com outros fatores que eu posso fazer num outro vídeo para vocês. Se você vai fazer um intercâmbio de curta duração, não importa mesmo a sua idade. Aqui no Canadá, por exemplo, você pode vir com um visto de turista e estudar até seis meses com o seu visto de turista, então é bem mais facilitado se você está pensando em tirar um tempo, um time off, ah, e você tem pouco tempo para fazer isso, ou se você quer vir aqui só até seis meses, é muito, muito simples de você poder vir fazer os seus estudos. Na Austrália essa regra já vale para três meses de estudo, então se você tem intenção de ir para a Austrália e ficar três meses estudando, você também pode ir com vídeo de turista, estudar seus três meses e depois voltar para o Brasil tranquilamente. Nos Estados Unidos a regra funciona mais ou menos parecida também, em, na, no Reino Unido em outros países, então se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso também, você pode mandar um e-mail para a gente aqui no info que a gente consegue te explicar melhor sobre todas as possibilidades e os países que você pode estudar acima dos 30 anos. O segundo motivo é que os alunos acima de 30 anos costumam se dedicar muito mais aos estudos do que a galera mais nova. né? Então a gente tem esse, esse conhecimento de que a galera entre os 18 até os 25 anos costuma uh, balancear os estudos com diversão, com saídas, com baladas, etc. Então acaba não se focando tanto nos estudos quanto a galera mais velha. Né? Normalmente, na maioria dos casos, quando você tem 30 anos, você mesmo está pagando pelos seus estudos, você mesmo está se custeando, então você acaba se dedicando muito mais a um negócio que está saindo do seu bolso do que a galera que está vindo que os pais estão pagando ou alguém está tá patrocinando, então fica um pouco mais, uh, você se dedica um pouco mais aos estudos por conta disso e a galera da sua sala que está na mesma idade que você também está no mesmo barco, então você acaba aproveitando muito mais o seu estudo da língua. O terceiro motivo é justamente sobre as salas de aula, as escolas ao redor do mundo todo já têm cursos pra, de salas de inglês só para pessoas acima dos 30 anos, aqui no canal. No Canadá, por exemplo a gente tem várias opções para você que quer fazer os seus estudos com a galera só da sua idade muita gente muita gente vai mandar pergunta também e questiona sobre isso sobre ah eu vou fazer eu vou estudar com a galerinha mais nova porque o ritmo é diferente então justamente pelo motivo 2 eu tô colocando esse motivo 3 para vocês entenderem que existe salas para galera acima dos 30 então você vai ter um tipo de ensino diferente você vai ter aulas diferentes mais voltadas para sua realidade, para sua idade e com a galera da sua idade também, o que faz seu estudo ser muito mais legal. O quarto tópico é baseado no Canadá mesmo, então se você tem mais de 30 anos e você pensa em emigrar, dos 30 aos 45 anos você vai acabando perdendo pontuação a cada idade que você vai tendo, então de 31 perde ponto, 32 perde mais ponto, 33... Então se você tem os seus 28, 29, vai fazer 30 anos e você está pensando em emigrar para o Canadá, não perde tempo, não fica pensando em fazer esse planejamento para daqui a 4, 5, 6 anos, porque você vai perdendo pontuação a cada ano que você faz. Então se você pensa em emigrar para o Canadá, não perde tempo, Fecha logo o seu pacote de inglês, vem para cá estudar, vem ganhar sua pontuação, fazer seu IELTS, entrar num college, fazer um, um estudo universitário para poder ganhar mais pontuação e poder viver aí a vida dos seus sonhos como residente permanente aqui no Canadá. E para você que está pensando em ir para a Austrália também, acima dos 30 anos, até os 40 anos na Austrália, é a data limite para você poder aplicar a sua residência pelo Skilled Migration Program. Então, não perde tempo também, não só falando de Canadá, mas falando de Austrália também. A, a idade ela é um fator decisivo se você está pensando não só em vir fazer os seus estudos e ir embora, e sim tentar uma residência tanto no Canadá quanto na Austrália. Então, não perde tempo e não deixa para fazer esse planejamento muito para frente, porque não é um planejamento rápido de ser feito, e pode demorar um tempo a mais e você vai perdendo pontuação a cada ano que passa. O quinto motivo é para você que está pensando em fazer um intercâmbio de curta duração, de até seis meses ou três meses e você pensa em voltar para o Brasil. A sua ideia não é ficar no Canadá, não é ficar na Austrália. Então, se você pensa em fazer isso e você tem mais de 30 anos, a experiência, a vivência que você vai ter no exterior, além do aprendizado da língua, vai fazer toda a diferença no seu currículo, numa recolocação profissional. As empresas no Brasil hoje, as grandes empresas exigem um nível de inglês fluente, algumas exigem até espanhol fluente, né? dependendo da área que você está. Então, se você tem mais de 30 anos e você está procurando uma melhora no seu currículo, com certeza fazer um intercâmbio até de curta duração, de um ou dois meses, vai, vai angariar pontos para você aí no seu currículo, vai enriquecer o teu currículo e vai abrir novas oportunidades para você no Brasil e no mundo afora. Hoje em dia, quem fala inglês tem as portas abertas no mundo todo. Então, pensa nisso quando você estiver pensando em fazer o seu planejamento de estudos no exterior, ah, que vai dar uma melhorada muito boa no seu currículo e com certeza vai te ajudar numa recolocação profissional no Brasil, um salário maior, uma vida melhor. Um outro ponto interessante é que se você tem um período de férias curto do trabalho por exemplo você consegue tirar uma licença de um ou dois meses você também pode vir fazer intercâmbio essa é, é, é, a gente sugere que você faça intercâmbio em um lugar mais próximo como canadá ou estados unidos justamente pela pelo tempo né pelo tempo de viagem pelo jet lag que vocês vão sentir ah, então se você tem um mês aí do trabalho para tirar de férias e quer fazer um intercâmbio também é pra você você também pode fazer isso como eu comentei no outro tópico você pode vir com um vídeo de turista fazer o seu estudo conhecer um pouco do país fazer uma viagem tirar esse mês mais off para poder cuidar de você e da sua educação. E se você tem filhos ou se você é casado ou casada, não tem problema, o seu marido, seus filhos podem vir com você também no vídeo de turista, eh, o seu marido ou sua esposa podem estudar também, então vale a pena trazer a família toda, vale a pena ah, conhecer os programas, para crianças também é interessante. Se você quer trazer os seus filhos menores de idade, você quer colocar eles num programa de inglês assim como você está estudando também, existem escolas aqui, a gente trabalha com escolas para menores de idade também, ah, principalmente aqui em Vancouver. Então se você quer, quer trazer a sua família Toda para fazer esse meizão de férias, é todo mundo aprender inglês, também é para você esse tipo de programa. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve, comenta aqui no canal o que vocês querem ver nos próximos vídeos, o que vocês estão esperando ver nos próximos vídeos, deixa as suas dúvidas e a gente vai conversando. Se você tem intenção de mudar para o exterior, fazer um estudo na Austrália, no Canadá, enfim, a gente trabalha com mais de 20 países ao redor do mundo, manda um e-mail para a gente no info, que eu aqui no Canadá, a minha equipe em São Paulo e a minha equipe na Austrália vai estar mais que feliz em ajudar vocês a realizar esse sonho, beleza? Então um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!